Ok, iniciamos então a nossa transmissão para zero pessoas, mais uma leitura comentada da nossa obra que não serve para peso de porta, porque é muito leve, mas calça a mesa manca com eficiência. Uh, partimos hoje do primeiro parágrafo da página 100. A gente falou, então, no parágrafo anterior, sobre os agenciamentos discursivos que são utilizados para construir, para fabricar a subjetividade é, do ser, né, uh, nas esteiras de produção é, capitalísticas, né, para utilizar o termo de gatari e a gente, então, tem é, por detrás disso né, vernizes é, de valoração, de inclusão, de reparação, né? mas quando a gente é, tenta é, aprofundar um pouquinho, a gente vê que esse verniz é uma casca muito fina e logo a gente descobre ali por trás a verdadeira face, né, os verdadeiros interesses, que são as molas propulsoras, né, interesses próprios. Partimos daqui, então. Assim, suas origens são sempre impuras e os resultados são, em primeiro lugar, um esvaziamento do homem de suas convicções alheias próprias e o surgimento de um sentimento de inferioridade. Em segundo lugar, a vestimenta das máscaras ou dos vernizes para exteriormente ser, pertencer, pois tudo leva a esse tipo de economia. O homem é fragilizado, inferiorizado, alienado, mediante o falso dilema. Se não é a favor disso, é contra isso. E de uma falsa ideia de proteção que o lugar no edifício das identificações reconhecidas proporciona. Desmontado, desparametrado, fragilizado e perplexo, o homem assume uma postura meramente defensiva. Né? Aí a gente está é, lembrando, obviamente, a, as argumentações de Gatari é, quando ele vai é, dissertar sobre a micropolítica, né? as cartografias da micropolítica, cartografias do desejo. Uh, então, o, o, o, o capital, ele atua por meio de agenciamentos discursivos para fabricar a subjetividade, essa subjetividade é tida por ele como subjetividade capitalística, né, e é, sempre o lugar de, de ser e pertencer é reivindicado, então... Uh, e nesse ser, pertencer, então, o homem é, como ele diz, é fragilizado, ele é inferiorizado, ele é alienado, né? uh, ele não reflete, ele não, ele não uh, pensa, ele não uh, aprofunda a sua própria percepção, a sua própria opinião, né? e assim, então, ele vai sendo cooptado por essas tramas do desejo uh, que Gatari vai chamar, é, vai tratar, melhor dizendo, no, na obra dele, Micropolíticas, Cartografia do Desejo. Então, ele, ele vai considerar que despa, é desmontado, né, que o homem é desmontado nessas, nessas linhas de produção de subjetividade capitalística, ele se torna, então, desparametrado, fica frágil perplexo diante da, da situação que, que lhe é posta, diante do mundo que lhe é mediado, e a partir daí, mesmo reivindicando esse lugar no edifício das é, identidades reconhecidas, ele vai é, assumir a, uma postura defensiva, né, meramente defensiva, um dos meios apontados pelos autores para fugir desses agenciamentos, uh, os autores aqui no caso é Gattari e Sueli, Sueli Ronique, uh, para fugir desses agenciamentos e criar um território próprio, singular, é por meio de micropolíticas. Por meio delas, o ser pode atuar sobre o seu microcosmo, mudando o seu platô existencial, Uh, essas micropolíticas elas atuam exatamente para é, não deixar o ser ter uh, as suas características a sua uh, a sua subjetividade a sua singularidade fa ser é, fabricada em série né? então uh, quando você opta pela, pela singularidade, por não aderir, por exemplo, ao efeito manada, né, que tem algo que está na moda, um exemplo, um penteado de cabelo X, né um corte de cabelo X, todo mundo está usando, fica em voga, e aí uh, o ser acaba aderindo a essa moda porque todo mundo está utilizando, ou seja, ele vai na direção de, da, da grande massa, onde a massa está se, se precipitando ele, ele uh, segue, né? ele vai. Uh, então, a micropolítica é exatamente a atitude que o ser toma de desligar né? esse efeito manada, esse espírito de manada, e ser singular, né? manter o platô existencial dele longe de qualquer subjetividade em série Não se submetendo aos agenciamentos do capital que moldam a subjetividade do homem que corre o risco de ser marginalizado, confinado nesse território que é imune às serializações subjetivas, o medo pode até comprometer a sobrevivência. No entanto, se não reivindicar um território no edifício das identificações reconhecidas, ele pode mudar seu microcosmo e, por meio da sua autenticidade, influenciar o meio. É, eu gosto muito de um texto meu, que eu escrevi uh, como resultado de uma palestra que eu ministrei num evento em Cáceres, o, o CIEC, que gerou, inclusive, um livro, né, esse, esse artigo, ele está como ca capítulo de livro, na verdade, né, uh, onde eu utilizo o, o ser professor, né, o, o, o etos do, do ser professor como exemplo, né, Uh, normalmente a gente tem forças que convergem né, da, da estrutura oficial, né, do MEC, a, dos parâmetros curriculares nacionais da época, agora parece que mudou um pouquinho o nome, né, é, aí a gente tem os cursos de formação com seus PPCs, né, tudo isso vai ser utilizado para moldar o um ser professor, né, e aí a gente vai para a sala de aula, a gente chega lá com tudo aquilo que a gente aprendeu, né, debaixo do, do braço ou na nossa mochilinha e a gente é, pensa que vai revolucionar a sala de aula, né, com esse catatal de conhecimentos é, formatados que a gente tem acesso na, na universidade, né? Daí a gente tem aquele choque, né, com a realidade porque a realidade, ela está bastante aquém da expectativa que uh, os cursos de formação, a academia e a universidade proporciona, né? A, a, o que a universidade nos coloca, né, enquanto formandos, uh, como educação é uma coisa, o que a escola vive é, é outra coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, quando cheguei na sala de aula que eu passei por uma turma que tinha um aluno com múltiplas é, deficiências, mesmo eu tendo tido três disciplinas de educação musical especial e inclusão, né, eu olhei e falei, ah, e agora, o que, que eu faço? Né? Eu peguei todos os textos que eu tive, to todas as observações que eu fiz, todos os estágios, e eu não consegui tirar muita coisa disso que valesse a minha sala de aula. Eu tive que descobrir, na base da tentativa e erro, o que que funcionava e o que que não funcionava naquele contexto, naquela realidade. Isso acontece porque a gente tem uma série de forças que convergem né, para a nossa formação, para a nossa formatação, né, para a construção né, do professor, do ser professor, da subjetividade, do ethos do ser professor, né, que elas não foram pensadas exatamente para o contexto que a gente se insere quando pisamos a sala de aula. E aí, algumas coisas podem funcionar, a maioria delas não vão funcionar. Né? E aí a gente vai, na base da tentativa e erro, construir o nosso caminho didático, metodológico dentro dessa sala de aula, né? E aí pode ser que a gente é, simplesmente entre no, no modus operando da, da sala de aula, da escola, né? A gente chega com muita força de vontade, com muita energia e o a tendência é que essa energia, essa força de vontade vá se arrefecer uh, com o passar do tempo e a gente entrar no mesmo, na mesma energia padrão da, da escola, dos, dos outros professores, né? ou quando a gente consegue, de fato, implementar por meio da nossa criatividade, né? as micropolíticas, a gente não se deixa formatar, vai buscar, nem que, nem que seja fora, né, do âmbito da nossa sala de aula, da nossa atuação, da nossa própria formação, né, algo que nos ajude, nos auxilie a pensar a sala de aula diferente, o contexto escolar diferente, né, quando a gente consegue sucesso nisso, né, aí as coisas começam realmente a funcionar na nossa sala de aula e os de fora começam a perceber. Né? Então, esse pequeno platô existencial ali, a sua sala de aula, é que vai chamar a atenção dos demais, daqueles que estão mergulhados dentro do padrão, das suas padrões, né? para que veja que você tem algo de diferente e, obviamente, isso vai é, despertar a atenção dos demais, para aquilo que você está fazendo. Né? Então, é o seu, a sua micropolítica, o seu fazer diferente, o seu não deixar se formatar, o seu desligar o efeito manada, que vai fazer com que o seu pequeno microcosmo, seu platôzinho existencial, se configure como algo singular. E isso vai chamar a atenção. Tá? Pessoal, me dê licença, só um minutinho. Pronto, voltamos. Uh... No entanto, se não reivindicar um território no, ed no edifício das identificações reconhecidas, ele pode mudar o seu microcosmo e, por meio da, da sua autenticidade, influenciar o macro. né Aquela coisa que a gente fala bastante no nosso dia a dia é, você não consegue mudar o mundo, né? mas você consegue mudar a si para o mundo. Né? Pessoas que querem mudar o mundo são perigosas, porque elas não conseguem perceber que não é o mundo que a gente muda, somos nós que nos mudamos para o mundo. Nesse ponto, a nosso ver, se entrecruzam alguns conceitos batinianos e gattarianos, embora reconheçamos que a noção de poder, por exemplo, seja bem singular em cada pensador. Para o primeiro, de forma breve, o poder é uma superestrutura aparente e age diretamente sobre o homem, cuja existência é configurada como uma infraestrutura, né? A, a, a superestrutura, essa aqui está sediada o poder, né? Nela está sediado o poder e tudo aquilo que é, agencia a nossa vida como sociedade. A infraestrutura é exatamente o nosso cotidiano valorativo, né? O nosso social ideológico. E, para Bakhtin, essas duas forças se retroalimentam. Né? Uh, já para Gattari, né, para o segundo autor, o poder é algo sombrio, dissimulado e oculto, que se esgueira pelas sombras e becos, capturando o homem em suas tramas secretas. Né? Então, a gente reconhece que há essa diferença de concepção de poder em ambos os pensadores, os filósofos, vou chamar assim, uh, mas a gente consegue fazer alguma inferência, alguma relação entre conceitos uh, de Bakhtin e de Gatari. Né? No caso, a refração estaria ligado mais né, à subjetividade capitalística né, e à refração a né, reflexão ligada à cultura capitalística e à subjetividade capitalística, e a refração estaria, para nós, relacionada uh, às micropolíticas e uh, aos platores aos existenciais microcósmicos. O homem reflete os agenciamentos discursivos e muitas vezes, né, aqui um erro do, não foi meu, né, foi mais do corretor que deixou passar, né? Eu errei e o corretor deixou passar, tá? Muitas vezes fica passivo a eles. No entanto, reconhecemos que, em virtude dos modos de existências e fluxos de identificação dele, refrata-os, constituindo com isso pequenos desvios que dão ao ser um certo verniz de singularidade. Aqui, né? Eu fui muito é, Cláudio tá no na, na colocação desse pensamento pouco pouco, pouco né? Um Cláudio que desviou um pouco da teoria bactiniana, tá? Porque Bakhtin vai dizer que ao refratar né? a gente ganha, um, um, um, a gente age sobre, a gente demonstra a nossa singularidade. Para mim, aqui ainda, a gente está num campo de um verniz de singularidade, não significa exatamente que ao refratar algo nós teremos singularidade, ou nós faremos isso é, é, manifestando a nossa singularidade. A micropolítica, por sua vez, é um elemento que adicionaria, de fato, ao homem a singularidade. Em outras palavras, seria a rota de fuga das linhas da produção de subjetividade, a verdadeira refração do indivíduo. Com base nisso, três categorias foram elaboradas para organizar os fenômenos ligados à formação do homem, em meio às forças que atuam sobre eles, tanto as forças externas quanto as internas. Essas têm um papel fundamental no devir, que são as múltiplas possibilidades de ser, e no dever, a materialização concreta dessas possibilidades. Tá? Então, a gente tem o devir, né, que é as múltiplas possibilidades, as muitas possibilidades que a gente tem de ser. E a gente tem o dever, que é exatamente a concretização, o concreto dessas possibilidades. Nem todas as possibilidades que estão no dever passam ao dever. Nem todas as possibilidades em devir se tornam concretas no dever. No plano do devir, essas forças que se movimentam para formar o homem mediante um padrão, seja ele histórico, cultural, religioso, científico, entre outros, são categorizados por nós como sendo convergência. Nesse platô, o ser responde passivamente às forças subjetivas, ou seja, será apenas o espelho no qual serão refletidos os modos padrões de existir. Mesmo que o homem não seja totalmente passivo a essas forças, assimilando-as e as manifestando um tanto quanto à sua maneira, se ele reivindica o lugar no mundo das identificações reconhecidas, quer pela corrupção do desejo de ser aceito, quer pela corrupção do medo de não sobreviver, ainda assim será considerado um convergente, Quer dizer... É, não basta é, apenas você assimilar as, as forças à sua maneira, né? É preciso algo mais para que você deixe esse, esse platô existencial de convergente. Né? Se você é, é, recebe essas forças que convergem dessa superestrutura uh, e você assimila ela, a elas e ao assimilá-las, você dá ali o seu colorido a essas forças, mas você reivindica o seu lugar no edifício das identidades reconhecidas, ou seja, dentro de um padrão estabelecido, para ser aceito, quer por medo né, de uh, não ser aceito, não sobreviver, não conseguir se movimentar pela vida, Quer pelo desejo de pertencer, de ser aceito e de se movimentar, né, você é convergente. A partir da tomada de consciência do ser, quando ele impõe artificialmente modos de existências que vão contra os modos autênticos de ser, surgem, então, as forças que o levam a um esgotamento a um esvaziamento do lugar hegemônico do existir. Nesse momento, entram em cena a refração e a micropolítica como recursos que possibilitarão ao indivíduo insurgir contra a imposição das identificações reconhecidas. Por meio da insurgência, a voz reprimida do ser pode ecoar e o desejo de unicidade, né, de... Ser uno, de singularidade, pode ser por ele manifestado. Então, aqui a gente já está no segundo modo de é, se constituir, de ser. Tá? É, nós temos, então, a convergência, que ela vai atuar para tornar o ser padrão. Né? É, a gente pode olhar para a religião, por exemplo. Né? Uh, você olha lá para o candomblé pegar o candomblé de queto, no qual eu sou iniciado. Né? Você tem um padrão ritualístico que é perpetuado por meio de, é, principalmente, narrativas. Né? A, a, a cultura oral. Né? É uma série de cantigas que, que são, são, são rezas cantadas, uma série de rituais. Né, uma hierarquia que você vê em todas as casas. Então, isso é convergência. Então, a tradição converge para a manutenção dessa estrutura. Né? E se você quer pertencer, né, você vai ter que aceitar essa convergência. Mesmo que você fale, ah, eu não vou ir todo dia no barracão. Né? Vou ir no barracão uma vez por mês. Né? Mesmo assim, você vai ser um convergente. Você vai ter que convergir para aquele centro de forças, né, para poder pertencer. Agora, se nesse processo todo você se esvazia, né, eu, eu me inserir nesse, nesse platô, mas eu me esvazio e eu começo a não ver mais muito sentido ali, vou ficando entristecido, né, uh, ao invés de uma vez por mês ao barracão, eu passo a ir a cada dois meses, depois a cada três meses, de repente... Eu nem vou mais no barracão. Eu só vou né? quando tá o de toma as obrigações. Né? E aí, de um certo tempo, já nem as obrigações toma mais. O né? que, que acontece com esse ser? Ele sim se ele, sim, surge contra. Né? É, é óbvio que aí a gente pode ter dois tipos de insurgência. Eu acho que aqui a gente fala dela mais para frente aí eu não vou adiantar né mas a gente tem dois tipos de forças é, que atuam nesse platô aqui secundário eu julgo nesse momento né é, que eu estou refletindo sobre isso falando sobre isso é, que todo ser né ele ele ele pode apresentar em maior e menor grau a ah, essas essas Uh, essas características triádicas, né, convergência, insurgência e divergência, pode apresentar as três, pode apresentar apenas duas, pode apresentar uma, duas, uma em maior potencial do que a outra, pode apresentar as três, uh, um, uma com mais potencial do que a outra, ou não, tá? Às vezes, o pode ser exatamente convergente, né, Aquele tipo que pega o seu carro, dirige para o seu trabalho, chega lá, trabalha, chega em casa, toma banho, senta e assiste o Jornal Nacional. O né? outro noticiáriozinho ideológico, ideologizado qualquer, né? que visa é, é, é, é, preencher o ser como se ele fosse... Um recipiente de boca aberta Apenas né? E ele vai fazer isso toda semana No sábado ele vai repetir a mesma coisa Ao meio dia vai vir para casa Vai tomar o seu banho Fazer a sua refeição Colocar uma samba canção Sentar no sofá E assistir Caldeirão do Hulk Se é que ainda existe Nem sei se ainda existe isso né? à tarde, no domingo Vai assistir Domingão do Faustão E na sequência, fantástico, segunda-feira ele vai pegar o carro de novo e desde que ele tenha essa rotina para preencher a vida dele, ele uh, não vai desejar outra coisa, ele não vai questionar o sistema, ele não vai insurgir contra o sistema, ele não vai se levantar contra o sistema, né? Pão e circo é tudo o que ele precisa, né? E é claro que a superestrutura sabe disso e vai proporcionar o pão e o circo para ele. Né? Nada melhor do que uma população com os olhos e os ouvidos entretidos e com a boca cheia. Né? Nada melhor que isso. Suponhamos que uma criança tenha nascido numa família religiosa. Inicialmente, essa família arbitrará sobre o modo de ser mediante as forças convergentes religiosas que lhe serão comuns. À medida que a criança se torna consciente, pode admitir passivamente a religiosidade de seus ascendentes ou de seus antepassados, como pode admiti-la inicialmente e, com o passar do tempo, começar a se esvaziar e confrontar a convergência, o que provocará profundas inquietações no ser, estados subjetivos de dúvidas, fragilizações, desparametrizações, que poderia provocar a morte subjetiva do sujeito. É, uma coisa, a gente, na nossa cultura, não falamos muito sobre morte, morte é um tabu, né? Mas a morte é nossa companheira diária, né? Milhares de células nossas morrem todos os dias para que outras possam nascer. A nossa subjetividade, ela está continuamente em transformação. Ou seja, ciclos, estágios subjetivos vão morrer para que outros possam surgir. E isso é saudável, né? O, o grande problema é quando a gente é, cria uma crisálida subjetiva em torno do nosso ser né? E aí a gente se cristaliza dentro. Né? Eu sou isso, isso, isso, isso. Né? Eu sou branco, eu sou cis, eu sou etc. Reticências, asteriscos, aspas, fecha parênteses. Né? Eu me fecho dentro disso, eu me cristalizo dentro disso. Né? Sendo que entre o, o um... Né? E o mil existe, existem 998 outras possibilidades no devir. E eu, me, eu, eu concretizo o ser apenas numa faceta. Né? Eu posso ser tudo isso que eu falei e posso ser muito mais. Basta que eu tenha ânimo de aprendiz para me conhecer e aí conseguir dar vazão à minha essência. Né? Quando eu implementar isso, nada externo conseguirá me roubar. Né? Não, não existirá efeito nada que vai roubar a minha essência de mim. Para nós, a insurgência é sempre fundante. Em outras palavras, ela pode levar o homem materialista a dar origem a um novo ser. Está situada no vir a ser, ou seja, no devir, né? E é regulada pelo dever ser. Nem todas as nossas possibilidades de ser que estão em devir são concretizadas no dever ser, né? Porque tem algumas algumas dessas possibilidades que para viver em sociedade a gente assina um contrato social para lembrar Rousseau, né? Aí e determinadas possibilidades desse dever vão ficar em eterna latência, né? A de eterno, né? Uma latência infinda. Jamais vão ser materializados. Vontade em dias de calor, de sair em trajes menores na rua, ir ao supermercado, ir à farmácia, ir trabalhar, a gente tem. Porque não é fácil enfrentar um dia de 41 graus em Cuiabá, uma tarde né, de 41 graus, indo para o trabalho, por exemplo. Né? Mas você se arruma em casa, você coloca a roupa que, que, que, que é coerente com aquela esfera e você sai de casa e vai e cumpre o seu dever lá. Aquela possibilidade no devir né, de você ir em trajes menores fica no devir. Ela não é concretizada exatamente pelas forças que regulam o dever ser. Insurgir contra as convergências não significará divergir, pois, como já mencionamos anteriormente, a refração pode ser apenas superficial. Nesse sentido, o homem pode se insurgir contra as serializações subjetivas, construir uma identificação singular e tão logo consolide essa busque torná-la hegemônica ou retroceda as convergências iniciais. Aqui tem um exemplo que eu gosto muito, né? Eu tenho assim uma ojiriza, né? Para usar um terminado ortodoxo, catapora mi miudinha, quando eu vejo, por exemplo, um casal homoafetivo reproduzindo os modos dos casais héteros, os modos de existência dos casais héteros. Por quê? Porque a, a, a comunidade LGBT, de A a Z, para não deixar nenhum de fora e não ser apontado depois, se insurge contra a sociedade, reivindica uh, o seu reconhecimento, né? E aí, quando conquista esse reconhecimento, ela vai reproduzir exatamente os modos padrões consagrados contra os quais ela insurgiu. Né? Aí a gente vai ver casamentos, né? cadeiras de um lado enfileirada, cadeiras do outro enfileirada, uma mesa branca lá, o juiz lá, né? corredorzinho, marcha nupcial, valsa, noivo lá na mesa esperando o outro noivo que vai entrar e passar pelo meio do corredor, ou a noiva lá esperando a outra noiva que vai entrar. Né? O que, que é isso? Você se insurge contra uh, um padrão de família, você consegue que o seu modo de existir, o seu modo de perceber, de conceber família, de constituir família, seja olhado, seja dignificado, seja reconhecido, mas quando você consolida isso, você reivindica o lugar no padrão, né? Você vai reproduzir exatamente aquilo contra o o, o, o que você se insurgiu, né? Aí é o bolo de, de casamento com os dois noivozinhos em cima, né? isso vai acontecer em todas as esferas da vida, né? A gente, quando está na universidade, né, estudando, a, a, na maioria das vezes, a gente está cheio de ideias, cheio de energia, chega na escola, a gente tenta implementar essas ideias, vê que não dá certo, vê que todo mundo já aderiu o padrão, você se arrefece e entra no padrão. Né? Mas um dia você se insurgiu contra isso. Só que esse dia ficou para trás e agora você perde a energia, a punção da insurgência e se torna convergente. Assim teríamos dois tipos básicos de insurgência. A primeira seria a insurgência intermitente. Seria aquela na qual o sujeito se inquieta, se angustia, se insurge contra os modos de existência padrão, padrões, busca o território singular e tão logo o constrói, requer o reconhecimento. Corrupção do desejo de igualdade ou sufoca o movimento dessas forças por medo da marginalização, da exclusão e da morte subjetiva, corrupção do medo. Né? A segunda seria mais profunda. Trataria, então, de uma insurgência na qual o ser teria seus microcosmos sutil e físico tomados por completo. Esse aspecto, extraçalharia as forças convenientes da convergência e impulsionaria ele em direção de uma ideia de completude do ser. Levado a cabo, a insurgência sobrepujaria, sobre, sobrepujaria perdão, o antigo ser convergente, convergente matando-o subjetivamente, fazendo com que do seu antigo platô existencial ressurja um novo ser. Assim, essa insurgência foi, por nós, categorizada como fênixiológica, em alusão ao mito da fênix. Você não tem a singularidade, você não tem um existir divergente, um existir diferente, singular, na essência da palavra, tá? se você não levar as, as suas convergências à total extinção, à total combustão, para daí você, então, é, extrair a sua divergência. A crisálida das identificações reconhecidas, que forma, então, o ventre na qual será gestado o novo ser, se rompe libertando-o, logo, não será capaz de suportar a inquietude, o esvaziamento e o desencanto do ser no mundo das projeções convergentes, tá? É, é importante a gente entender que quando o ser se esgota da, da vida, da, da existência como realização da vida, tá? ele vai ser tomado por um senso de inutilidade, por um senso de inadequação, tá? ele vai ter um esgotamento existencial, ele vai olhar para a sociedade, ele vai é, ver uma incompatibilidade do seu ser com essa sociedade, ele vai é, é, se sentir deslocado no tempo e no espaço. Né? Ora, ele vai se sentir à frente do seu tempo e espaço, ora, atrás. Ora, ele vai sentir que não tem utilidade nenhuma. Ora, ele vai é, se recolher e vai é, não se dar ao mundo exatamente por esse senso que ele tem de inutilidade. Tá? Então, esse processo de esgotamento é que é a insurgência. Eu costumo dizer que o grande problema... Né, das pessoas que se diz trans, se assumem como trans, né, e que querem mudar é, de sexo, na verdade, se elas tivessem uma orientação né, para é, a, a concepção de si, não como um corpo, mas como um ser, como algo maior e mais inteligente que o próprio corpo, né, elas não seriam levadas a, ao descontentamento. Né, porque esse esgotamento que ela sente relativo ao próprio corpo é exatamente o um esgotamento existencial uh, que a leva a não se realizar com a existência desse corpo. Não é mudar de sexo a solução. Né? Eu acompanho vários canais de pessoas que em um determinado momento fizeram a cirurgia de mudança de sexo e elas relatam que no outro dia elas se descobriram a mesma pessoa com o mesmo vazio existencial num corpo com um sexo diferente. Né? E que ao longo do tempo esse, esse vazio existencial só aprofundou. Esses casos nos prova, né? nos provam, que o vazio existencial, esse descontentamento, esse esgotamento é com algo mais profundo do que algo que é simplesmente material manifestado, que é o próprio corpo. Né? As pessoas são levadas a acreditar que o seu corpo não se realiza né? por causa desse esgotamento e por falta de uma orientação adequada que está... É, obviamente, é, estaria obviamente ligada ao reconhecimento de algo maior que a matéria manifestada. O homem que, leva, que levar a insurgência às últimas consequências dará origem a um novo ser, segundo nossas primeiras incursões filosóficas sobre esse assunto será um novo platô existencial, no qual as identificações divergirão dos padrões daquelas produzidas nas linhas de montagem do capital. Hoje, nós temos programas, esses dias eu estava é, buscando algumas informações, eu vi uma informação primeira e fui buscar mais informações sobre o assunto né, exatamente sobre essa questão né, da, da, da, das mulheres e homens trans e dos programas que têm né, de, de auxílio, de amparo e a gente vê todos né, esses esses programas, todos esses profissionais né, que tratam do acolhimento, que tratam da orientação da, da, da orientação para essas pessoas baseados exclusivamente na concepção do homem como um corpo, do homem como um ser material. E nós, manifestadamente, eu não estou falando de algo aqui é, porque a gente está no âmbito acadêmico, né? Eu não vou me referir aqui a algo espiritual, né? Vou me referir a, a, a somente aquilo que é manifestado, que é o nosso corpo e a nossa mente. A nossa mente ela atua com uma série de percepções, de sentimentos, de emoções, né? que é algo maior que o próprio corpo manifestado. O corpo é só o veículo no qual navegam esses sentimentos, essas emoções, essa mente, essas percepções. Ou seja, há uma consciência para a qual deve se despertar essa mente, né, a orientação adequada não seria voltada exatamente para o corpo. Né? E aí, se a gente for em busca da filosofia hermética, da filosofia gnóstica, né, se a gente for buscar os espiritualistas, né, a gente vai ver que o nosso corpo ele é o veículo no qual navega a consciência e a essência daquilo que realmente é em nós. O corpo e a mente, né? mesmo a mente, esse elemento que não é manifestado, tá? que é um elemento sutil, eles morrerão, eles deixarão de ser. Mas a energia que nos anima, que nos dá vida. Isso jamais deixará de ser. Né? Voltará à natureza e se integrará a ela. Energia jamais se desfaz. Né? A matéria vai se transformar em outra coisa. A energia volta à natureza. Né? Então, essa energia, ela de fato não se realiza no corpo. E quando ela se esgota da tentativa de realização da vida na existência acontecem esses vazios, né? Então não é exatamente para o corpo que a gente deve orientar, né? É, essas pessoas que portam desde muito cedo vou colocar aqui, entre aspas, esse porta, tá? Que tem, desde muito cedo, esse esgotamento. Para finalizar, eu sou um exemplo de pessoa que chegou à vida esgotado. Eu tenho memórias de dois anos de idade. Né? E aí, quando eu converso com a minha mãe, que eu cito coisas, inclusive, com uma precisão assim, fotográfica, de, de lugares que nós moramos, que eu tinha dois anos de idade, ela fala, não é possível você lembrar disso, mas eu me lembro. Né? E já muito pequeno, aos seis anos de idade, cinco, seis anos de idade, eu fazia perguntas existenciais e que deixavam os meus pais sem saída, né? ruborizados, porque eles não conseguiam compreender aquilo que eu questionava aquilo que eu falava. Né? Óbvio que eu vou crescer uh, num mundo muito próprio, meu, particularizado, né? onde eu mergulhava, me interiorizava cada vez mais e me isolava do mundo é, exterior, exatamente porque desde essa época eu já tinha a clara noção de que eu não me encaixava nesse mundo, nem mesmo na minha família. Cheguei a perguntar para minha mãe se eu era adotado, se eu tinha sido trocado na maternidade, porque, de certa forma, eu não me reconheço, eu não me vejo muito neles. Estabeleço com facilidade algumas relações, assim, de, de comportamento, de, de jeito de fala com a minha mãe. Né? Mas, assim, às vezes eu fico pensando, será que eu pertenço né, a essa família? E aí o esgotamento ele foi só sendo aprofundado, né, aos 15 anos eu é, tento ó, tirar a minha vida pela primeira vez. Foram três, três episódios no total, é, exatamente seguidos de três episódios de depressão profunda, né, que persistiu até pouco tempo, né. Em determinado momento, eu insurjo completamente contra o platô existencial religioso, deixo tudo aquilo que foi construído com base no cristianismo para trás, né? e aí eu vou mergulhar em busca de outras filosofias, é, eu, eu costumo dizer fil, filoteologias, né? porque é uma, uma mistura de filosofia com teologia, Uh, condomínio da teologia, né, a, a, a filosofia, ela, durante um período, ela vai ser uma meio que escrava da filosofia, da, da, da teologia, se libertando é, posteriormente com a filosofia acadêmica, né, embora eu não veja, eu não veja isso, né, essa, essa relação da filosofia com a teologia, um problema, né, tem gente que vira o nariz completamente para Platão, para Plotino, né? É exatamente pela questão da, da, da concepção deles de uno, de unidade como sendo algo maior que nós né? eu não vejo problema quanto a isso, então é exatamente quando eu começo a buscar essa, essa, essa filosofia, essas filosofias é que essas, é, é, é essa ebulição dentro de mim dentro do meu ser vai se arrefecer e as coisas começam a fazer um certo sentido. Ainda hoje, eu, não, eu, eu ainda não me enquadro, uh, por exemplo, dentro do meu trabalho, né? eu sou muito simples, eu levo a vida com muita simplicidade, né? e aí eu fico olhando para os meus pares e eu me sinto um estranho no ninho eu me sinto estranho no ninho, às vezes dentro da minha família, às vezes sempre dentro da minha família, eu me sinto estranho no ninho. Né? Exatamente por conta desse vazio existencial. E não é, eu, eu tenho a, a certeza hoje, que não é com os meus pares que eu me realizo como ser, não é com a minha família, né? é um caminho individual. Quanto mais eu me conheço, quanto mais, parece paradoxal, mas quanto mais eu olho para dentro de mim e consigo vislumbrar aquilo que o Cláudio é em essência, mais fora de mim eu me coloco e caminho em direção aos outros. Isso me dá algum conforto na minha movimentação pela vida. Se não fosse isso, com certeza, talvez, hoje eu não estaria aqui, né, para aí colocar duas, duas palavras em, em, em choque, né, com certeza, e talvez, né, fazendo um oxímero, um oxímero, um belo oxímero, né, mas é, é mais ou menos essa, essa noção, né, eu tenho uma certeza dentro de mim, e aí para muitos né, pode ser o talvez, né, eu não estivesse aqui mais. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para comentar, esse capítulo ele é totalmente filosófico, tá? E aqui é, eu vou fazer a partir de agora, né? A gente entra num novo tópico no próximo encontro. Vou fazer uma relação com a filosofia clássica, tá? A filosofia escolástica. E aí não tem como a gente não perpassar alguns algumas ideias contidas, embora não explicitamente, né? Algumas ideias contidas em alguns filósofos e também Uh, falar da sabedoria oriental, que eu gosto tanto, a né? sabedoria do Tautequim. Né? Em algum momento eu devo voltar aos estudos do Tautequim, porque eles são muito caros, não só do Tautequim, como o livro tibetano dos mortos, e o Dhammapada budista, o, o Bhagavad Gita, o Taragita, entre outros que eu gosto muito. Ficamos por aqui, eu só quero ouvi-los sobre o nosso encontro de hoje, se vocês têm algum comentário a fazer sobre o, a leitura que a gente fez, ou outras questões, se eu conseguir responder, eis-me aqui. Bom, acho que eu posso começar, a, a aula está com a câmera fechada. Professor, eu nunca tinha ouvido esse teórico Gattari, e o senhor falou uma coisa interessante sobre as relações de poder que ele traz, qual referência é bibliográfica que traz essa... Uh, eu, vou, eu vou mandar para você depois, me solicita que eu mando para você. Mas tem um, um, um livro dele, eu tenho se eu, salvo engano três obras dele em PDF, tá? Uhum. Eu, uma delas é, é Micropolíticas, Cartografia do Desejo. Essa você encontra facilmente em PDF. É... Excelente, tá? Excelente ah, essa obra dele. Ele vai falar exatamente dessa esteira de produção de subjetividade, né? E aí, uhum. quando a gente fala da religião, a religião, ela... Não só a religião, né? A, a, todo, todas as faces a, da, da, da civilização, né? A arte, a política, a religião e a arte, a religião, a política e a ciência, tá? Essa, essas quatro faces da, da, da pirâmide civilizatória, todas elas produzem, é, é, têm a sua esteira de produção de subjetividade, né? É, uhum. é muito comum, por exemplo, é, as pessoas torcerem um pouco o nariz para a minha tese, por exemplo, porque na minha tese eu utilizo ali Vygotsky, né, a, a introdução da tese tem um, um passeio que eu faço por Vygotsky para fazer uma justificativa do porquê é, ensinar a escrita de sinais por surdo, né, que, que não é algo que, que tenha sido efetivamente implementado na educação do surdo, o que é uma lástima, uma pena, né, é lamentável isso. Aí depois, na sequência, vem é, Saussure, né? aí depois vem Martinet, aí depois vem Baquitin, né? como assim você é, coloca ali é, autores tão díspares, né? como se um anulasse o outro. Né? Uh, só que uh, é totalmente possível, se você pega o, a obra mais recente que foi lançada baseada nos manuscritos originais do soci os escritos de linguística geral você vai ver um Socir que não é o soci do curso de linguística geral pronto e acabado e você vai ver uhum. inclusive eu faço essa essa defesa na minha tese né de um Socir muito mais social de um soci é, que tem uma ideia sobre o sistema da língua mas que a todo momento ele está preocupado com os usos dessa língua. Embora, é claro, ele não vai fazer aprofundamentos, até porque ele estava iniciando o pensamento dele. Né? A julgar pela época que ele iniciou isso, estudar a linguagem, pressuponho, seria algo extremamente difícil Vamos pensar que a, a, a época de Soussi não existiam grandes tecnologias ou tecnologias mais avançadas de gravação, por exemplo. Uhum. Né? Hoje em dia é muito fácil a gente gravar uma interação e levar o produto disso para casa para a gente analisar. Pensa Entendi. se Soussi tinha condição de fazer isso. A linguagem ela é efêmera, né? Ela acontece no aqui e no agora. A única realidade material da língua, segundo Bakhtin, é o momento da interação verbal. Terminou a interação verbal, acabou. Não tem como. Até mesmo a gravação já não é mais o ato, mas sim um, um, um subproduto, uma abstração daquilo. Daquilo que realmente foi. Então, a, a linguagem ela se esvai após o ato. Né? Então, aí, cria-se, né, um, um, um, ah, não, esse sistema, ou, ou, ou a língua como entidade pairando acima, que coopta a mente do falante e tal, não é isso, não é isso, ele está ali falando o tempo todo que o social é importante para efetivar esse sistema, etc e tal, né, e, e, e aí, dentro da academia, qual é o padrão, qual é o platô? Né? Qual é a esteira de produção? A esteira de produção é crer na vulgata. Né? Crer na vulgata. Como os escritos de linguística geral são mais recentes, né? o livro é mais recente, então ah, ainda perdura essa crença desse socir sistemático de um, um falante ideal, de um sistema abstraído, retirado desse sujeito quando uh, esse, esse, esse sistema abstraído por Socier ele só faz sentido para o próprio Saussure partindo de uma ideia de social. Né? Então, independente e, e do, do, da face na qual você se posiciona, você vai ter ali é, esteiras de produção de subjetividade. Então, é, é, eu gosto muito de pensar é, isso com Gatari, ou pensar essas coisas a partir, né? Que à medida que eu vou elaborando o meu pensamento, eu vou criando categorias para análise, né? Talvez daqui 10 anos, né, ou mais, eu possa é, pleitear uma titularidade defendendo uma tese inédita. Né, de, sei lá, uma abordagem para análise do discurso Própria, uma abordagem própria né, Ou uma abordagem própria da linguística, talvez né Eu caminho nessa direção, e é meu desejo né uh, Então, sair um pouco do, do, do que diz Que tem que ser um bakhtiniano né? Bakhtiniano, você tem que ler Bakhtin Você tem que tratar com Bakhtin, né? Só que a professora Simone sempre nos estimulou né, a fazer relações. Né? Aí eu vou fazer relação com o Socir e com Martinez né? dado o meu objeto de pesquisa na tese. A professora Sebastiana vai fazer as relações possíveis com o Socir e tantos outros orientandos dela que, vá, que, que vão por outros caminhos teóricos né, é sempre aí de mãos dadas com o né Então, acho que é interessante demais a, a gente pensar né, essas questões aí dessas esteiras de produção, de subjetividade e de objetividade também. Né? Não é só a subjetividade que é produzida capitalisticamente, a objetividade também. Né? Aliás, subjetividade e objetividade caminham juntas, segundo o triplo-logos. Cada a, a, esfera do triplo-logos é regida por uma subjetividade e uma objetividade. Né? Então, eu acho é, é muito bacana esse texto do, do Gatari. ele vai lidar com esse conceito de subjetividade e cultura capitalista que vão atuar com agenciamentos discursivos pra, para padronizar o ser, para produzir é, é, seres articulados uns aos outros, né? uh, aí na, no edifício das identidades reconhecidas. E aí ele vai falar também da questão da, da micropolítica, que seria a rota de fuga, né? a rota para você escapar desses agenciamentos, dessa produção subjetiva é, em série. Então, eu acho muito interessante. Então, a, a obra é Micropolíticas Cartografias do Desejo, tá? Depois eu verifico é, as outras para te passar. É, se você quiser adiantar um pouquinho, eu estou meio assoberbado por conta do departamento, nesse início que eu estou aprendendo, né? A, me localizando no departamento. Se você quiser adiantar isso, é só é, pedir para a tá? Que a Késia ela tem os textos dele... E ela tem as outras referências além da micropolítica. É, Áurea? Está no grupo? Ah, sim. Oi? A está ela no está grupo? Tá no grupo. Está tá no ah, grupo. É. Áurea? Oi, professor. Não, Hoje não tenho muito a falar, não. Só que eu acho. Tô, gosto dessa parte da discussão da tríade né da convergência eu acho que agora deu uma eu fazia uma pequena troca aí <risos> entre a tríade gostei aquela parte lá quando fala do é, nem sempre o que surge se torna divergente né para mim ah, para mim era tipo o passo né mas não não sempre né assim Deu uma esclarecida nesse sentido. E se a gente for parar para pensar, parece que a gente vive em eterno ciclo, né? Eu, eu aqui pensando que a minha minhola. A, a gente vai viver em eterno ciclo, né? Ou então, ora, eu sou convergente, ora, sou insurgindo, outra hora estou divergindo, né? Sim. É uma. Mas, aí depois você fala assim, não, mas tem o eterno convergente também. Eu falei, é verdade. <risos> assim, é bem interessante. Eu gosto dessa relação, mas está clareando ainda os conceitos na minha cabeça. Ah, sim. É claro que é um, um exemplo muito, muito superficial e nada ortodoxo, acerdado, mas é mais ou menos aquilo que a gente entende por, pela, por aquela pessoa que é a Gabriela. né Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né, é, que é aquela pessoa que não abre mão daquilo que pensa que ela é, né, e muitas das vezes isso que ela pensa que é, uh, não é nem concebido por ela mesma, né, é ditado pelo meio, né, o meio diz como ela deve ser, ela assimila isso, né, aí é o ovo do cuco, né, como o Está no ninho, chocou, viu nascer, trata, alimenta, isso cresce, e a pessoa acredita que ela é isso, mas, na verdade, ela é somente um produto do meio. A gente, em certa medida, converge mesmo para, para ideias do meio. Ideias, não. Fui infeliz aqui na colocação. Opiniões do meio. mas é, ah, às vezes essas essas convergências elas vão ali coloridas saborizadas perfumadas com um toquezinho nosso isso acontece por causa da insurgência a, a insurgência ela é um ela é meio que um terreno de areia movediça sabe ela pode ali te empurrar né para um esgotamento total né? e aí é exatamente esse esgotamento que pode te levar para a divergência quando você de fato implementa essa insurgência e leva ela a cabo né? você descobre no seu esgotamento uma maneira de ser divergente e aí você faz isso nascer, mas esse, essa areia movediça aí, que é a insurgência é, ela pode te fazer, te empurrar de volta para a convergência. E aí duas corrupções atuam, a corrupção do desejo e do medo, né? O desejo de pertencer, né? Você sabe que aquilo ali, aquela convergência, aquele padrão não é bom para você. Te massifica, deixa você exatamente igual, te articula aos outros. Você sabe, né? Mas o desejo de continuar sendo reconhecido te faz voltar e, e, e reestabelecer a articulação aos outros sujeitos. Tá? Ou então o medo. Né? O platô da divergência é um platô solitário. Eu sou divergente. Né? Aquilo que as pessoas falam, eu sou a ovelha negra da família. Ou seja, aquela pessoa que não se reconhece de jeito nenhum na família, que é diferente de todos na família que é normalmente do contra. Né? Essa pessoa é divergente e ela paga o preço de ser. Há um preço a ser pago. Então, pelo medo que você tem, você acaba voltando e se acomodando no padrão. Né? Então, a, a insurgência ela é um terreno de areia movediça. Você pode insurgir completamente e desde disso fazer nascer a sua singularidade, implementar a sua, a, a sua singularidade, tirar do devir, que a singularidade está sempre no devir, você pode tirá-la e materializá-la no seu concreto, assumindo os riscos para isso, né, de não pertencer, de não ser reconhecido, de não estar no padrão. Ou você pode. Por, por causa ou do desejo ou do medo, voltar e se acomodar no padrão. Isso que todo ser convergente que entrar uma vez na insurgência, ele vai tender a voltar sempre. Né? Ele vai, é, é, esse descontentamento dele que fez ele sair da convergência, que fez ele pintar, que fez ele é, temperar, que fez ele perfumar né? o seu modo de ser, né, lá à sua maneira, é, esse descontentamento, não é porque ele voltou e se acomodou no padrão que ele vai deixar de existir. Então, esse, esse, esse descontentamento, uma vez instaurado, ele nunca mais vai se arrefecer, ele nunca mais deixará de existir. Então, você volta, se acomoda no padrão. Hum. Lentamente, o descontentamento vai retirá-lo. Aí, como ele é intermitente, né, ele vai, ou às, às vezes essa intermitência é por falta de orientação adequada, né, ele vai novamente voltar. Corrupção do medo do desejo atua aqui, ele volta e se aninha ali de novo. Né? Aí, as forças vão puxando ele de novo, aí ele volta e se acomoda. Né? E assim, ele vai se constituindo, vai fechando ciclos vai concluindo ciclos e abrindo novos ciclos, lembrando que a vida ela é reiterativa, né? os ciclos da vida são reiterativos e pedagógicos. Eles acontecem sempre de forma a se ampliar, reiterando fatos. Né? Você viveu uma situação aqui, nesse ciclo, aos, aos 10 anos de idade, você vai reviver ele aos 15, aos 20. Em cada um desses ciclos, né? por exemplo, aos 10 anos você está no ensino fundamental, você está aprendendo a lidar com determinadas responsabilidades, né? que é a responsabilidade de você estudar, de você tirar boas notas. Né? Aí você está com 15 anos, você está no ensino médio, você está vivendo o mesmo ciclo, passando pelo mesmo ciclo, aprendendo a ter responsabilidades né? ali, é, estudando, tirando notas, só que num, num ciclo mais ampliado o ensino médio é mais profundo do que o, o, o, o fundamental. Depois, a universidade. Terminou a universidade, isso pode se expandir aí, né, a, a graduação, pode se expandir para um mestrado, para um doutorado, ou isso tudo pode ser convertido no exercício da profissão no mercado de trabalho. Né? Então, esses ciclos, eles são reiterativos e pedagógicos. Se você deixou de aprender alguma lição que a vida lhe trouxe aqui no ensino fundamental, quando chegar no ensino médio, médio, você vai ter isso que você não aprendeu aqui para ser aprendido aqui no ensino médio, mas tudo o que tem que ser aprendido no ensino médio. Se você não aprende aqui, vai para a graduação, e isso vai virar uma bola de neve. Né? Por isso que hoje nós temos uma quantidade exorbitante de seres é, descontentes com a vida esgotados da vida exatamente por falta de orientação, porque não é exatamente a vida manifestada que nos realiza como ser. A nossa natureza humana ela é realizada por algo bem diferente de produzir o próprio alimento, o próprio sustento, né? ter a capacidade de é, é, é, movimentar a sua consciência para o, do, do plano sutil para o plano físico, né? é, ter a capacidade de perceber, de sentir, de se emocionar, de pensar. Né? Então, a nossa realização humana está a partir da capacidade de pensar e simbolizar com esse pensamento. Porque os animais pensam, os animais sentem, as plantas têm a sua consciência e sentem, né? Tem uma planta que chama dormideira, você encosta na folha dela, ela se retrai todinha. Então, essa planta, ela tem uma consciência, não só essa, essa é uma das espécies que tem a consciência mais desenvolvida. As rochas têm a sua consciência, elas se expandem, né? com o calor e se contraem com o frio. Ou seja, ela tem uma consciência, ela é capaz de ter uma percepção. Só que só nós, os seres humanos, podemos pensar, abstrair e simbolizar por meio desse pensamento. E é a partir daí que a nossa natureza, a nossa real natureza, vai ser desenvolvida. Então, se a gente não levar a nossa consciência para esse fato, né? a gente vai desenvolver sérios esgotamentos, sérias depressões, né? sérios problemas psíquicos, tá? exatamente porque a gente acredita que somos o corpo e somos a mente. E não somos. Isso vai perecer, isso vai morrer. E o corpo sabe disso. Como diz Norval Baitello Júnior, o corpo quer sobreviver, é por isso que ele luta até o último instante para sobreviver, mas ele não sobrevive. Tá? Ele, o corpo e a mente nos domina, exatamente porque ele quer sobreviver, mas vai chegar um momento que o que somos vai se desprender da matéria, e a matéria que é corpo e mente vai se deteriorar mas a energia vai se fundir a energia do cosmo e vai perdurar. Então, é para isso que nós temos que levar a nossa consciência. É isso. Ok, pessoal. Gratidão pelo momento de aprendizado. Sempre uma oportunidade ímpar de aprender. Uh, também de refletir. Né, uh, eu já vejo... É, nem terminei ainda de fazer a leitura comentada né, do livrinho. Já vejo a necessidade de, de reeditar e de reformular o livrinho. Né? Provavelmente daqui uns quatro anos isso aconteça. Né? E uh, esses momentos eles servem para que a gente troque figurinhas, né? a gente é, fale sobre teorias. Terminando o nosso livrinho, a gente vai ou passar. Algo de né, dessa forma, em leitura comentada, ou alguma leitura de baquetin, aí a gente vai decidir conjuntamente. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado e a gente se vê por aí. É mais. mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, colega.